Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, a nossa, sei lá, nona edição? Acho que é. O, a gente ainda está devendo a do Gustavo, né, que um dia eu espero que ele apareça para tomar chá comigo, até agora está me dando só o bolo mesmo. Mas o nosso convidado de hoje, ele tem 32 anos, mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é, ficou em sétimo lugar na temporada original dele, que foi Amazonas, foi a primeira sim eliminada. É, e em Bali, ele foi o nono eliminado. É, infelizmente, não conseguiu chegar na, na merge, que a gente tem que descobrir aí em que momento que isso vai acontecer. E ele esteve na tribo mais conturbada desse jogo, que não dá para entender o que está acontecendo. A gente vai tentar entender um pouquinho agora nessa conversa com ele. Seja muito bem-vindo, senhor Júlio. Olá, não, pessoal. Tudo bom? Amor, que confusão. Uma hora está na minoria, outra hora está na maioria. É. de novo. É, essa tribo, o que falar dessa tribo, né, ela tem, ela tem que ser icônica por algum motivo, né, nem que seja pelo lado ruim, né, mas realmente, essa tribo é um furbilhão de, de emoções, <risos> é uma montanha-russa. É, e a gente vai basicamente falar sobre essa tribo aqui hoje, porque eu quero que as pessoas entendam um pouco melhor o que está que acontecendo. Tá. Para você que está chegando agora, para acompanhar, não deixe de curtiu o vídeo, já se inscreve no canal do VD, ativa o sininho para você não perder os chazinhos e assisti-los na frente das pessoas. E agora sim, vamos para as perguntinhas. Amor, a sua vida estava um pouco mais tranquila no começo do jogo, aparentemente, aí uhum. veio a swap. Né? Uhum. E aí parece que a, a sua situação começou a ficar mais delicada nesse momento. É, recapitula pra gente como é que foi a sua trajetória até esse momento e quais foram os seus, os seus primeiros passos, assim, quando você viu a, a, a sua app e viu na tribo que você caiu. Uh, quando eu estava na tribo da, da primeira lá, que era o pessoal da Amazonas, quando eu vi que seria separado por, por temporadas, eu fiquei um pouco receoso, né? Eu sabia todo história que o pessoal ali é muito unido, o pessoal da Amazonas e tal, e eu fiquei com muito medo de ser o Boron da tribo. E quando veio a Twist que era por prova, deu, aquela, deu uma, uma aliviada, assim, que consegui respirar um pouquinho, né? Afinal de Mas, contas, foi difícil, é, né, amores? É, infelizmente nessa temporada não. <risos> Mas daí né, a fama veio, veio de Amazonas. Mas e daí quando veio a mistura das tribos ali, que foi so, que foi de acordo com, com as torcidas, uh, ali eu, eu comecei, eu, eu vi que começou a derrapar algumas coisas, sabe? Eu em uma tribo que eu gostava de bastante das pessoas individualmente, mas eu não sabia como trabalhar com elas em conjunto. E, né, eu era muito próximo do Samuel, a gente conversava muito mesmo, quase todo dia. estava criando uma amizade muito forte, e era com ele que eu tinha certeza que eu queria jogar. E daí, em consequência, a Steph, a gente trabalhou no Amazonas, mas a gente não conseguiu jogar junto, a gente estava sempre se mirando, e é uma pessoa que eu queria muito trabalhar nessa temporada. E deu a sorte barra azar, depois foi azar. De cair na mesma tribo. E daí tinha também a Jaque, o Gustavo, a Ana e o Sardinha, que eram pessoas que eu não tinha tanto contato. E, e daí começou aquilo que foi bem. E a Steph já falaram na, nos outros vídeos, né? Que a gente fez uma aliança, eu, Samuel, a Steph e a Jaque, em consequência do Samuel, e a gente tinha uma outra aliança, nós três, com o Sardinha. E eu acho que o nosso grande defeito ali foi ter confiado muito no Samuel para puxar a Jaque, sabe? Mas a gente não sabia que a Jaque não estava confortável jogar com a gente. Uh, Talvez devesse deve vez ter investido melhor na, na aliança com o Sardinha. E daí ali a coisa começou... Eu realmente não achei que a Jaque ia flipar. Eu realmente até o último momento achei que ela ia ser fiel à aliança ali. Porque na minha cabeça a relação dela com o Samuel estava 100%, 100 garantida, sabe? E não foi bem isso que aconteceu. Você, então, você confiou, acabou confiando a, a, quer dizer, a, a função de garantir a Jaque na aliança ao Samuel porque, aparentemente, não tinha nenhum problema. Isso, isso. Você não chegou a perceber que o, o Samuel não chegou a comentar, por exemplo, da, que a Jaque estava ligada com os, os meninos de Serra Leoa, que ela estava reticente de seguir com vocês? Como é que não, foi eu tô isso? foi comentado assim, que o pessoal tinha é procurado ela, mas foi bem por cima o pessoal tinha procurado eles para fazer aliança, mas ficou meio ar, assim, como, tipo, ah, eles convidaram a gente, mas a gente não quis Ficou muito ar isso. Aliás, então, ali aliás, isso. a Jaque está sendo uma figura que está muito em evidência nessa, nessa tribo, né, assim, ela, uhum. ela, já, já, ela já, enfim, várias coisas que aconteceram passaram por ela. Mas vamos, por parte, para as pessoas entender um pouco melhor, vamos lembrar, então, o que, que aconteceu. Teve a primeira swap, que uhum. foi... A primeira, a primeira, quer dizer, a segunda formação da Batur, né? Que foi quando dividiu pelas tribos, é, pela, pela pela torcida. E aí, nesse primeiro CT da Batur, a, vocês esperavam que a Jaque votasse com vocês e ela acabou, ela e o Sardinha acabaram flipando, eliminando o Samuel. Uhum. E aí, nesse momento, você ficou, é, assim, na merda, né? que ficou você <risos> Ficou você e o Estef, a minoria Tá, quando isso aconteceu? Quando você ficou em minoria com o Stephanie? Qual foi a sua estratégia para tentar reverter a situação? A minha, eu acho que eu tenho muita dificuldade em separar as vezes o emocional do racional no jogo, sabe? Então, o meu primeiro sentimento foi Nossa, eu tenho que segurar na mão da Stephanie, eu tenho que passar junto por essa, sabe? Mas depois, quando foi acalmando, fui pensando no melhor, eu vi, não, não tem como a gente andar junto agora. É todo mundo contra nós dois, sabe? Não tem como a gente salvar essa. Fui, falei com o Sarginho, falei com a Jaque, conversei bastante com eles. Ah, será que a gente não consegue, né, tentar puxar eles pro nosso lado? Uh, eu comprei um item lá no, na, no mercado, que era o um intruso, para tentar puxar mais gente, que talvez, vai, que alguém pudesse salvar a gente numa, numa, num CT, mas que acabou que o pessoal não comprou a ideia do intruso. E daí, o que eu, eu, quando eu vi que eu não consegui mais jogar com a STF, eu tenho que ter, mesmo, tentar garantir o meu, né? Que foi garantir para o Sarginho, pelo menos, que eu era a melhor opção para ficar, porque ainda se eu, ia ser um alvo muito grande ainda, diferente se eu fosse eliminado, o alvo seria ele na né? TV. Então, ele, ele aceitou essa ideia e ele acabou também seu muito com a Jack. Então, eu não sei como que aconteceu isso, qual foi a estratégia dele, se realmente foi deixar o Júlio para... porque o Júlio é um alvo, ainda é uma opção de voto, e também porque eu sabia que o Gustavo e a Steph tinha uma ligação muito forte. Tanto que no primeiro CT que saiu o Samuel, a Steph mirava muito na Ana e eu acabei usando isso ao meu favor, né? Pra convencer a Jack que os dois tinham F2 que um dos dois teria que sair da, da tribo. Sim, então, nesse primeiro momento, quer dizer, quando ficou você e a Stephanie, você viu que não tinha como permanecer com ela, que ia ser um de vocês eliminado. E aí você é. começou a tentar jogar o alvo para ela e tirar de você. É, usando da relação que ela tinha com o Gustavo e do fato de que você é, seria um alvo maior que ela, de repente, por conta da, da habilidade em provas, talvez? É, é. Foi, é foi mais isso, o F2, exatamente. Esse eu acho que o pessoal sim tá e aí você ficou sozinho com a Stephanie eliminada e você teve um respiro né que foi a nova swap. você teve uma pessoa que deve ter respirado aliviada com essa segunda swap. foi você né como é que foi... aí a partir daí como é que foi a sua que você se reinventou nesse momento Daí, eu sabia que o pessoal da antiga Batur não ia querer trabalhar comigo, principalmente a Ana e o Gustavo. Apesar de individualmente, eu conversar muito com eles, mas um jogo não, não, não fluía. Então, eu fui procurar socorro em outras pessoas, né? E foi quando chegaram os novos da Batur que eu pude... Pude... Eu entrei numa aliança e pude conversar mais individualmente, conversei com cada um. E nesse período, eu não tava mirando em ninguém. Eu tava tentando fazer meu social pra não ser a opção de ninguém. Mas o Gustavo começou a jogar muito alvo em cima de mim, ligar o pessoal, começou a ser bastante insistente e o pessoal se incomodou muito com isso. Eu acho que muitas vezes, estava entre ele e Ana, e eu não sei como é que estava a opção do pessoal, mas ele acabou se colocando muito alvo nesse CT e acabou sendo eliminado. E, enfim, e aí você sentiu que. Quer dizer, quando você. Porque. Como é que foi a? Como é que você acha que as pessoas que entraram na Batur depois da segunda swap é, te liam? Porque você estava numa situação bem favorável e aí, quer dizer, é, você acha que elas liam você como uma possibilidade para usar, é, a, tipo, numa, não usar você, mas usar o fato de que você estava na minoria para poder articular alguma estratégia com você? Você acha que as pessoas se aproveitaram disso estrategicamente? Eu acho que o pessoal que chegou novo, eles acabaram, eles ficaram juntos, eles estão juntos, por sinal, e eu acho que foi questão de ordem ali, sabe? Eu acho que se nós tivesse, só tivéssemos ganho essa prova, eu acho que eu poderia chegar na mancha, não sei se eu trabalhei com esse pessoal, mas eu acho que eles me fariam sentir como se eu tivesse devido um favor a eles, sabe? Tipo, ah, chegou lá, salvou, vou tentar me puxar por esse lado. Mas eu acho que desde o início da, da tribo, eu acho que tinha uma ordemzinha de eliminação, era Gustavo, Ana, eu, Jaque, que eu acho que vai ser a próxima eliminada, se perderem de novo. E eu acho que não sei se muita coisa mudaria nisso. Apesar de individualmente, todo mundo ah, falar que queria jogar comigo, o pessoal disse, uma pessoa disse que tem um item, revelou, pra ganhar uma confiança. Então, individualmente eu tinha umas relações muito boas, mas com o grupo em si eu acho que não, acabou não rolando legal. Tá, ah, mas você acha, então, que o próprio Gustavo cavou essa, essa a eliminação dele? Eu acho que sim, porque as meninas, a Nayara e a Bia, estavam querendo ir na Ana primeiro, naquele CT. Mas como ele estava incomodando demais, e realmente foi muito insistente, eu acho que ele acabou voltar treinando algo para eles de forma natural, assim. E aí, quer dizer, em algum momento é, você teve sensação real de estar numa maioria ou não rolou isso? Você sabia não, que você era um bom? Eu, não, eu já imaginava. Tinha uma aliança eu, a Bia, a Bia, a Bia e, uh, mas eu conheço o Cervo, assim, pelo menos de ver jogar. É impossível o Cervo estar numa, numa, numa tribo e não ter nenhuma aliança. Nunca... Eu tenho sabia que ele tinha aliança com alguém. Né? Não comigo, obviamente. E a minha suspeita. Deu Peraí, certo uma vez. Só recapitula para mim quem eram as pessoas nessa aliança aí que você estava? Era eu, a Nayara, a Bia, Sardinha a e Adriano. As uhum. duas pessoas. Mas ali nas primeiras votações, o Gustavo, da Ana, até acreditava. Eu não acreditava que estava na aliança que era verdadeira, mas eu acreditava que poderia me salvar. Porque, como eu falei, uh, o Cervo joga muito bem, é um cara muito inteligente, e obviamente ele, saía, ele ia estar numa aliança, ele não ia jogar sem aliança, uma tribo tão pequena que estava virando. Então, e a minha desconfiança meio que confirmou uma vez que eu não lembro qual prova que foi, a Cadu Rider lá, que eu perguntei para as pessoas, ah, o que vocês acham que, isso, que é a prova? E três pessoas me responderam exatamente a mesma coisa com as mesmas palavras. Porra, velho. Eu não entendi nada da prova, mas essas três pessoas falaram as mesmas palavras. Parece que deu um ctrl-c, ctrl v sabe? Dei ali, me acendeu uma luzinha. Dei, eu fui falar com a Bia. A Bia, eu tô desconfiando que tem isso, isso e isso. Sem saber que a Bia tava estava nessa outra aliança. E, mas não tinha para quem recorrer mais. Naquele momento, eu não, tinha mais, eu não tinha mais saída, sabe? E acabei... Acabei ficando a mercê deles, né? Então, quer dizer, tá... É, você acha então que existe já um, um, um grupo maior dentro uhum. da Batur que está do, dominando o jogo e que vai definir a ordem das eliminações pelo que você falou, você acha, a sua expectativa é que a Jaque seja a próxima eliminada se a Batur seguir a tradição e continuar perdendo é, é, mas e depois? depois vão sobrar pessoas que até o momento não foram miradas na Batur, o que, que você acha que acontece? Eu acho que assim, o que eu acho, a aliança que está dominando é a Nayara, Sérvulo, Bia, Adriano e nitidamente eu vejo, o Bórum, o Adriano e a Bia. E eu acho que a Jack ainda consegue se escapar por meio dessa bagunça toda, eu acho que há é uma salvação para ela ainda. Mas eu acho que o trio que está muito forte é Cervo, a Nayara e o Sarginha. Nayara e o com certeza, isso eu acho que é fato para todo mundo da tribo. Mas a minha questão é se o cérebro está também mais forte nesse trio, se é um dos outros dois. Entendi. E você acha que tipo, as pessoas podem novamente recorrer à Jaque para poder facilitar as coisas para essa aliança na hora que ela tiver que se desfazer? Eu não sei qual que é o grau de confiança que eles têm entre si, sabe? Mas se eles estiverem 100% fechados, a próxima é a Jaque. Eu não, não tenho dúvida disso, mas uhum. se eles começarem a se mirar, que eu acho que é o que é que essa tribo é muito morta, sabe? Tipo O pessoal fala pouco, movimenta pouco. É que, contar no bono também, ninguém quer falar contigo muita coisa, né? Sim. Mas um... sim, sim. É. mas eu acho que se o pessoal não se movimentar muito, já que acho que ela tem com a Nai, não sei se a Nai vai comprar essa briga. Mas você acha o quê? Tipo, que é, o que, que você acha que eles vão fazer pensando estrategicamente? Porque, assim, é, a gente já vai falar sobre isso, sobre a Batura está perdendo todas as provas. É, mas você acha que é mais inteligente eliminar a Jaque no próximo CT ou, ou tentar usar a Jaque para quebrar já essa aliança é, onde, onde ela tem que ser quebrada ou pode ser quebrada? Deve ser quebrada. <risos> o... Oh pois é então, a Jaque, eu acho que a Jaque, ela, eu adoro a Jaque, é se conhecendo encontrando dois, ela é uma pessoa maravilhosa, e a gente, não, infelizmente, não conseguiu seguir o mesmo, mesmo ritmo, adoro a Jaque. Mas eu vejo que a Jaque, ela não, ela não gosta que joguem com pressão em cima dela, sabe? Ela gosta de parceria, ela não gosta que cheguem e lajem para elas coisas, e com razão. E, e eu acho... Acho que a pessoa que conseguiu trabalhar assim com ela, eu acho que acaba conquistando ela de verdade. E eu acho que essa pessoa que fez isso com ela até hoje foi a Mari. Então, acho que as duas estilhas dominando a tribo, olha, parabéns, porque elas estão... Estão de parabéns, eu Vou adorar as duas. Sempre. É, e, e, assim, a Jaque, como a gente colocou, como eu coloquei no começo, ela está muito exposta desde o começo nessa tribo, né? É. E, mais uma vez, ela postou no CT... É, que ela que ela foi subestimada ou que ela está tá sendo subestimada esse discurso dela vem desde o começo do jogo assim ela vem apontando algumas vezes que ela está tá sendo subestimada e aparentemente está usando isso a favor dela você acha que as pessoas estão subestimando a Jack e, e por que que as pessoas estão subestimando a Jack o que, todo mundo, o, que, o, que, o que as pessoas me falavam da Jack tem uma percepção da Jack que talvez não seja que todo mundo tem o que todo mundo tem é que a Jack tem um social difícil, que não conseguem conversar com ela, que ficaram com medo dela que depois de ser do Samuel, dela ter vazado o áudio, aquela coisa ela toda. Então não sei até que ponto ela vai conseguir conquistar a confiança de muitas pessoas. Mas essa história de que ela é subestimada, coisa assim, eu acho que não cola muito porque o pessoal tá com medo que ela tivesse ídolo e tal, sabe? Então o pessoal sabe a capacidade dela de jogar. E a capacidade dela de. de ela joga pesado, e eu acho isso muito bonito. Mas. Acho que a questão de ela se sentir subestimada, acho que, que, que não cola mais, não. Ela é uma baita jogadora. Tá. Então, quer dizer, aparentemente temos aí uma situação que a gente vai ter que aguardar para ver o que, que vai acontecer. Porque, pelo que você está falando, é. tem dois caminhos aí que podem se vislumbrar. Um deles é, já que sendo eliminada, que seria a Easy do momento, né? Uhum. Ou o outro caminho seria essa, essa, essas cinco pessoas que, na sua, no seu ponto de vista, estão juntas e que, na, e que, com a eliminação da Jaque, vão ter que se quebrar. É, é, a, a, a, eventual, o aí pode perceber que está sendo visto nessa posição e recrutar a Jaque para tentar reverter essa situação com antecedência. É para você, é, são esses os cenários possíveis. Isso, isso. E, e qual que é a sua aposta? O que você acha que vai acontecer? É que esse jogo tá muito... então, não tem russa né? Eu acho... Geral, é o que eu, o que eu gostaria... O que eu acharia muito bonito se acontecesse é que a Jaque se unisse com a maioria e eliminasse o pessoal que está no bórum dessa aliança. Para mim ia ser o, tipo, a virada muito legal da Jaque, assim, que é uma história que todo mundo ia querer assistir. Ou seja, que a Jaque continuasse fazendo o que ela vem fazendo. Exatamente. Jogo jogo, né? <risos> Exatamente. <risos> ai, ai. É, e, amigo, e, olha só... O que que tá acontecendo com a Batu? É, é fofa, é, não adianta. É a... Não, a, assim, a, primeira, a primeira Batur, uh, a que foi separada por, por popularidade ali, eu acho que, querendo ou não, aquela questão de, ser, de não ter torcida, de ser as pessoas que mesmo tinham torcida, eu acho que bateu um pouco bateu um pouco no assim, no sentimental, sabe? Ficou um pouco pesado pra gente. E a questão que gente tinha mais gente que não era que nem a tribo do, do, das medianas ali, o pessoal era é muito bom em prova. É difícil jogar aquele, contra aquele pessoal ali, sabe? E algumas, realmente, a gente flopou, flopado, tipo, não chegou, não chegou nem perto, e algumas a gente chegou a dar uma cosquinha, assim, sabe? Mas, é, eu não sei dizer o que, que acontece de errado na, na, na tribo, assim. A gente tem pessoas boas na tribo que... que você acha que não rolou em nenhum momento da sabotagem, tá? Todas as provas próximas... foram perdidas no ímpo mesmo. Ah, eu acho que sim. <risos> acho que foi perdido por... Pois é, que questão de sabotagem nunca tinha parado para pensar, mas... Não sei, não. É que as pessoas que, que estariam em risco na sabotagem também não se esforçaram muito, sabe? Para fazer as coisas acontecerem. Pode ser que tenha ocorrido a sabotagem, mas eu não, não acredito nessa hipótese, não. Acho que a gente tirava o Então, vamos ver, né? Bom, é. se continuar desse jeito, daqui a pouquinho a, a Batu vai entrar numa noite aí com, com a outra tribo, sem nem ter passado por CT. Isso é, isso é uma coisa estranha, perigosa, né? É, até, tem gente que dá outra tribo é. que nem foi, nunca foi por CT ainda, e quando tem pessoas na ali, a... para o trabalho todo já. Né? É, e assim, e se, a, se ele chegar em adiante sem, sem, sem passar por CT? A gente só tem tudo o que está acontecendo lá do outro lado também. É né? uma leitura mais, mais realista. Enfim, vamos ver o que acontece. Né? Não tem é, água mesmo. Antes dei 17 estrelinhas e você não vem me chamar de bolsonarista que eu vou dar um caçudo na sua cabeça. 17 estrelinhas não. Claro, a inflação está alta, poucas estrelinhas. Você tem aí, seus eu sei, de tribo, você distribuir 17 estrelinhas. No máximo, 5 estrelinhas para uma pessoa. Tá. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Você vai me falar primeiro quantas estrelas para cada No final, você e justifica se você quiser fazer isso. Tá. Tá uh... bom? Tá bom. Cadê? Ah, deu uma falhadinha no vídeo. Um uma... ad... Ok? Adriano. Adriano, duas estrelinhas. Bia... Duas estrelinhas. Jaque. Jaque, tá três. aí mais quatro. 4, sete nove 11. Tentei mais seis estrelinhas. Sardinha? Sardinha, uma por pena, porque ele disse que não quer receber estrelinhas, ele deveria ganhar duas. Ah, Quantas estrelinhas que eu dando pra ele? Hã? É? Quantas formas? Sardinha três, mas uma delas é por pena. Merecia só duas. Sardinha ganhou três estrelinhas, só. Chegou o seu momento, Sardinha. Ainda que um dos um, um do Ah, Quatro, sete, dez, doze, 14, seguire, semana tem três também, não é isso? Isso, tranquilo é um certo. Então, foram quatro para a três para a Jaque e para o Cébolo, duas para a Sardinha mais do Pena, duas para a Bia e duas para o Você quer comentar essa descrição? Ou você vai ver tá o É Rapidinho, assim. Uh, acho que ninguém merece cinco estrelas, mas eu acho que a Naya merece mais, por ela, na minha visão, ela está dominando a Aliança e a Tribo. A Jaque, três estrelas, a Jaque Três Estrelinhas, por tudo que ela está fazendo no jogo, ela está conseguindo... Uh, ela sempre foi, foi, foi mirada, mas sempre conseguiu se salvar, eu achei isso muito louvável. O Sarginho Servo Três, porque eles estão num jogo muito seguro. Eu acho que o jogo que eles estão fazendo, eles conseguem ir longe, mas eles estão muito à sombra de outras pessoas. Agora, a, o Ada e a Bia, colocar duas estrelinhas para cada um, um pouco é, é um pouco sentimental, sabe? Porque foram duas pessoas que eu me abrigo bastante no jogo ali, de como eu estava me sentindo... E eu fiquei bem chateadinho assim com, com o voto dele. Cara, é mas vou mudar as pessoas pro, pro voto, né? Mas eu acho que. E além disso, eu acho que eles são bóram da aliança. Eu acho que, por esse motivo, eu dei uma trilha menos para cada um. Não pode tratar o Júlio assim, tá? Sem o Júlio com carinho. Hum. É. <risos> Bom, nós vamos agora pro próximo quadro. tirar as torradinhas. Você uhum. recebeu alguma. Você recebeu duas torradinhas da mesma pessoa, que é nosso doar aqui de plantão, manda sempre torradinhas. Seu Danilo Nunes. <risos> Primeiro torradinho, você está perguntando se você realmente precisava tomar uma embrasol para tomar um futuro Isso é sério. Gurito, você é sério. Ataca nervosismo desde a época de Amazonas. Ataca nervosismo tem que tomar o trasó cuidado cuidar, a não pode verdade, verdade acho que esse remédio é difícil sabe? depois você não vai não fazer pra... tomando é, enfim, é, um... chá com a... também tem cultura vai tomar um chazinho, entendeu? de camomila chacal passa o faço... é que eu acho que caiu o meu vídeo Voltou. Voltou? O meu teu tá bem travado. Não, eu tô te vendo bem. Você tá me vendo bem, não? Não tô te ouvindo bem. Melhorou? Melhorou um pouco. Tá. Ah, agora melhorou não mais. Hã? Tava... É? Você me fala que eu repito. Tá, eu não tô conseguindo te ouvir nem te ver direito lá, o fé, a coisa vai andar. Ah, mas pior é que eu estou dando, dando defeito aqui de conexão. Você, você tá está me ouvindo legal, não? Não, não, estou tá travando tudo. Ah, eu vou tentar conseguir. Tá. Ah, se der ruim, a gente, a gente faz uma ediçãozinha aqui. Tá. É... A segunda pergunta, Danilo, é a seguinte. Se você gostou mais de participar de Bali ou de Amazonas, em qual você se divertiu mais? É, pergunta difícil. Porque, assim, em Amazonas eu conheci pessoas que mudaram a minha vida, sabe? Tipo, a Milene, uh, o Yuya, foram pessoas que eu, que eu levo para a minha vida, sabe? E eu consegui me aproximar mais de outras pessoas, tipo a Gabi, que a gente não cortava, o Façanha mas conheci pessoas maravilhosas que que, que, que são, mesmo, são pessoas que eu gosto até hoje, mas vale parece que me abriu um leque maior sabe de, de possibilidades de amizades eu acho que nem tem pessoas que, que nem uh, o Samuel eu nunca nem te adicionado o Samuel que nunca nem te foi no mesmo encontro foi encontrei três ele foi eu fui a gente nem se cruzou sabe e saber que hoje é uma das coisas que eu mais gosto desse cast, é, é meio é meio estranho assim mas é meio gratificante também sabe então, eu acho que em questão de, de solidez, assim, de amizade, de tudo, eu acho que Amazonas trouxe pessoas que mudaram a minha vida. Mas Bali me trouxe possibilidades de conhecer pessoas maravilhosas que eu nunca imaginei que eu ia conhecer. Mas em questão de jogo, eu acho que no Amazonas eu saí meio como heróizinho, assim, sabe? Ah, o Júlia é lá achava ídolo e fazia prova e ganhava. E Bali foi totalmente um desastre, sabe? Até eu tava brincando outro dia, Ah, devia ter parado em Amazonas que a minha fama tava boa do que agora em Bali que eu tô no chão, né? <risos> mas... <risos> ah, mas poderia ter sido pior, senhor, assim, eu poderia ter sido um dos barrados em Bali, entendeu? Nossa, <risos> eu não, chatadíssima. Mas eu não tenho como comparar, eu acho que são duas experiências que, que com certeza vou levar pra vida inteira. E no critério de diversão? Diversão, eu acho que eu me diverti mais em bairro, com certeza. Acho que as conversas que eu tive com as pessoas foram todas conversas mais leves, alegres. Eu sei na vida de muita gente, tipo, sei o que for, o que diz a pessoa estuda, onde a pessoa vai estar, o que a pessoa tá fazendo, de tanto que a gente se conversava. Então, ah. acho que questão de diversão vale com certeza, apesar de estar sempre um sufoco, eu me diverti mais em bairro. Legal. A sensação que a gente tem também, acompanhando a temporada, é de que, apesar de ser um All-Stars, né? Só com pessoas que jogam bem e tudo mais, que o gameplay tá interessante, mas que realmente chama uma temporada mais leve, né, amigo? Sim, tá sim, tudo mais leve. Tem questão dos votos, dá pra perceber, a questão só tá pouco cheio, de pouca. pouca agressividade no jogo, sabe? Eu acho que isso acaba deixando o jogo mais divertido. Né? A plateia não gosta. E o estou jogando. É... Acho que, tá não, agora. Acho, acho que é isso aí. O espírito é isso. É um jogo. É. Ninguém vai, Não tá valendo a vida de ninguém. Eu adoro. Então, continue assim. Bale que ó, o Alvin tá gostando. <risos> Detesta fazer chá pós-treta. Ai, gente. Eu tenho que ficar cuidando sobre a treta, que ficar cuidando com as palavras. para não... Ai, eu odeio. Continue assim, do jeito que vocês estão. É... Ah, amor, agora nós vamos pro meu quadro preferido. Tacando alvinho na galera, muito bom. Você vai falar para mim três números de 1 um a seis Eu vou te falar as três pessoas, você escolhe uma e taca o alvinho nela. Tá. 1, uh, 3 um, e quatro Adriano, Flávio, Sardinha e Jaque. Adriano, Sardinha e Jaque? Uh, deixa eu pensar. Estou então, em dúvida entre duas pessoas. Eu acho que a Jaque já tem algo demais nas costas dela, então ela não, não precisa. Eu vou falar para a pessoa que eu acho que desses três, <risos> que é que menos... <risos> vou poupar, Jaque. Eu, eu vou falar para a pessoa que desses três eu acho que é que tem menor alvo, que é o Adriano. não é tocar o vinho assim, no mau sentido. Eu acho o Adriano um cara formidável, ele tem um social ótimo, ele tem um social... Tu gosta de conversar com ele, sabe? Eu acho que, que nessa, nesse jogo social que ele tem, ele consegue ir longe, com certeza. eu pessoal não cuidar Muito bem, Alvinho tacado no, no Adriano, social socialbiste. Não é. cai nas garrinhas. Não cai no papinho da do Adriano. Adriano. Entendeu? Muito bem, recado dado. Amor, apesar de você aí ter ficado lá na tribo dos, dos impopulares, né, no cast você fez muito sucesso e você tem Muitos torrões de açúcar para você e alguns são dívidas, sabe? Tá? Porque as pessoas ficam assim: ah espera que eu vou te mandar um dia e o tempo é urge. A gente tem que gravar a entrevista. Então, eu é. vou aqui falar: pessoas disseram que mandar torrões, não mandaram a tempo. Aí você cobra elas depois no PVT. O é. primeiro torrão é da Stephanie. E ela fala, Júlio, eu fiquei muito feliz que nós tivemos a experiência de jogar juntos depois de Amazonas, que estávamos em lados opostos. Você é uma pessoa incrível, doce, gentil e ao mesmo tempo estratégico e bom em provas. Obrigada por me fazer companhia e nesses poucos dias de baile, nossas conversas, mesmo que de jogo, eram leves. Venha para a Floperosa ser feliz, só as feias ganhando. Você está no meu coração só por ser meu voto favorito em Amazonas, as outras que lutem. <risos> Nossa, é um amor de pessoa Um amor, assim, adoro, adoro conversar com ela Sou muito, muito sensível, muito camarada Adoro de paixão E super divertido também né? Com certeza <risos> O próximo torrão é uma dívida do Iargo Ele me mandou ah, Amigo, já prepara um bom tempo Porque vai vir textão para o Júlio E exige ter lido Estou aguardando, Iargo O textão não chegou a tempo, infelizmente Vai ter que postar aí no, nos comentários do chat e não deu. né? Ah. <risos> Mas você já que, que vem, né? Que o Iargo, do jeito que ele é, vai vir assim, assim a Bíblia. Sim, já dá um delay. Era ser duas horas de, de, de chalinho. É, próximo, próximo torrão é da Samira. Ah. Júlio, você. Foi uma das melhores surpresas para mim aqui em Bali. Não te conhecia e não te vi jogar. E aqui você me encantou de uma forma arrebatadora. Você é uma pessoa linda e eu estou muito triste de não ter mais você aqui para jogar comigo. Saiba que você me impressionou com o seu jogo e que eu sei que você tinha tudo para ir longe, com certeza, e te tiraram pela ameaça que você é. Te amo, amigo. Ah, te amo também. Essa é uma pessoa que eu sei o dia que ela tem aula, o dia que ela está na casa do namorado, o dia que ela tem... a hora que ela tem que buscar a filha dela. <risos> Estelinha, ah, é saudades. Que... Tempo que a Estelinha não aparece nos stories. Traz as Estelinha, o oh, que a gente está com saudades. Próximo torrão da Milene. Ah. É, você foi a minha primeira escolha em Amazonas e doeu demais te perder uma vez lá. E doeu de novo te ver saindo agora no All Star sem mostrar todo o potencial e o jogador incrível que eu sei que você é. Mas saiba que a melhor coisa que todo mundo vai tirar de tudo isso é ter o prazer de conhecer esse, homem, esse humano maravilhoso aí. Tenho tanto orgulho de poder dizer que sou sua amiga. Te amo tanto. Nossa, eu sou é emotivo, dá pra perceber, Deus. né? Eu amo esse momento. Você emociona, eu me emociono junto. Ai, meu Deus. Essa a Milene é uma, é uma mãezona pra mim, sabe? E, como eu falei para ela surgir o carinho que ela tem por mim é, faz toda a diferença na minha vida, sabe? E ela é maravilhosa, eu amo demais ela. Foi incrível o tempo que a gente passou juntos em Amazonas e é uma amizade que eu tenho para a vida inteira. Uhum. Mais uma dívida para você. O Rainer me mandou. Vou mandar o torrão para o Júlio, mas não agora que estou sem cabeça. Me dá até amanhã. Amanhã chegou, o Rainer, chegou. o torrão chegou. Então, depois você manda o seu torrão aqui para o Júlio nos comentários, que não vai dar tempo. Exponho mesmo, tá, gente? Quem vier me falar que vai mandar torrão e não mandar, que vai mandar torrado e não mandar, eu vou expor aqui, que fica mais fácil. Entendeu? E o último torrão é do Samuel Manteiro. Ah. De... Não podia deixar de vir aqui te falar mais uma vez o que eu já te falei umas 50 vezes durante esse jogo. Tu é muito especial e eu adoro dizer que foi a revelação do jogo pra mim. Triste de eliminado já, mas tu brilhou e vai continuar brilhando. Agora a irritação no PV vem, te adoro. Nossa, ele foi uma pessoa que eu comentei que, que foi uma grande surpresa pra mim também, sabe? Porque, como eu falei, a gente não se conhecia, a gente nunca se tinha adicionado, nunca nem tinha nem se visto, e, e a gente conversava tanto, como uma química tão legal de amizade, que, que eu fiquei muito triste, o dia que ele foi eliminado eu chorei. Ele me ligou, mandou um áudio, eu chorei e agora chorando de novo com, com o torrãozinho dele, sabe? É uma ótima pessoa, adoro demais, foi a maior surpresa pra mim. Ai, Júlio, você é muito fofo, como pode? <risos> Amor, antes da gente ir para as considerações finais, eu tenho um convite pra te fazer. Hum, ai, meu Deus. <risos> <risos> <risos> Não vale que tu abala, abalado emocionalmente e tu ia ganhar uma tarde, você ah, chegou o meu momento agora. Eu preparei todo o terreno para eu te vencer dessa vez. Mentira, gente. Só uma piadinha interna. Eu e Júlio fomos em rivais numa outra franquia. E aí teve uma prova do maldito de um copo. Que Júlio me arrasou, me arrasou, não? né? Minha dupla, fez a um beijo para estar aqui. Você deve estar assistindo a gente. Oh. Não fez questão de não fazer a prova. Enfim, momento de lavação de roupa suja aqui de cinco anos atrás. <risos> Mas pelo menos consegui te fazer rir, parar de chorar e fazer rir é um pouquinho. Obrigado. Amor, agora é aquele momento que você, se você acha que tem alguma coisa ainda do jogo que você quer comentar, algum comentário que você quer fazer, mais algum alvinho que você quer atacar, você pode ficar à vontade. Se você acha que a gente abordou tudo também, aí é, tranquilo, aí você pode se despedir das pessoas e fazer as suas considerações finais. Uma, duas coisinhas só. Uma que eu já falei, eu deixei um textinho já na, na batura que eu saí, que apesar de ter saído. Ontem, saí, ontem eu tava bem chateado, o pessoal veio falar comigo, eu acabei não respondendo. Eu respondi tranquilo para todo mundo. <risos> tranquilo. E eu tava chateado, fui dormir muito tarde e realmente me fiquei um pouco abalado. Mas hoje amanhã acordei com a cabeça mais fria e falei lá para todo mundo que, que. Eu admirava todo mundo que.. que não ia ficar mágoa de ninguém, que jogo é jogo, e que eu esperasse que eles tivessem me eliminado por estratégia. E espero que seja isso mesmo, espero que, apesar de que a minha eliminação tenha segundo um degrau para um deles e seguir bem no jogo. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre a moderação e agradecer o convite de ter voltado, e que eles são uns amores comigo, muitos carinhosos, todos eles, e até às vezes quando eu estou surtando, eles vão lá e dão uma palavra de apoio, de carinho, que faz toda a diferença para quem está jogando, isso, isso pode ter certeza, e, e ser moderado por eles é uma honra, uma honra muito grande. Muito bem, amigo, eu agradeço aqui a sua participação no nosso chá, foi uma delícia, conversar com você é sempre muito gostoso, é, foi docinho eu estou aqui ligeiramente emocionadinho também mas estou segurando entendeu porque eu sou entrevistador desse negócio não posso chega tem a reputação é lá enfim é, acho que você deu seu recado também na temporada às vezes a gente a gente é, cai em situações desfavoráveis que não, às vezes não tem como mesmo reverter as pessoas não estão abertas para isso é. E agora eu acho que é, é, é ver como é que essa situação toda continua, se a gente vai ter mais eliminações na Batu, se a Merge vem, o que, que acontece. E vamos ver qual desses dois cenários se desenha, né? Que você ilustrou aí se você está certo, se as suas previsões são corretas. Eu e a qual... uma terceira coisa ainda, nada a ver do que está acontecendo, porque a Batu é uma loucura. É, né? A pessoa que você acha que está dominando aí, toma um tombo, é. vai aos stars, né, baby? <risos> Então é isso, gente. Você que está assistindo a gente, eu espero que você continue acompanhando a temporada, que está bem docinha, tá uma delícia de ver. E a gente se vê no próximo Chá com Alvinho. Um beijo para vocês tchau, e até o tchau. A... tchau, tchau.